Então, quando pensamos um pouco, cada cristão está selado, marcado, assinalado, por causa desse sinal, o Espírito Santo em nós né? temos o poder e a autoridade delegada por Deus. O sinal foi nos dado porque aceitamos seu senhorio, seu domínio. Agora vamos entender, ó. não necessariamente temos um sinal em nossa testa para que os demônios nos identifiquem como servos de Deus mas você sabe que o Espírito Santo tem você, isso te dá autoridade. Então, sinal na mão direita tá? é autoridade. Ou cabeça também é autoridade. Então, diz respeito a pessoas que vão aceitar o domínio do anticristo em sua vida. É, agora, nós vamos entender um pouquinho, vamos ser um pouco lógicos com nossa tecnologia, Uh, se hoje vamos fazer de conta assim, se hoje uh, Jesus Cristo volta, tá, e o anticristo quiser ter acesso à tua conta, né? oh, irmão, estou fazendo uma, uma analogia, tá? Uh, não quero dizer que você vai ficar, tá? Estou só fazendo a analogia, né? eu, eu não vou colocar você, vai, para você não ficar triste. Eu vou falar colocar eu, tá? Vamos fazer de conta fazer tá? é misericórdia, né? Mas vamos fazer de conta, tá? Só para a gente entender aqui a uh, o que eu quero dizer. Então vamos fazer de conta que hoje Jesus voltou, você subiram eu fiquei tá? E aí o anticristo quer ter acesso à minha conta, quer bloquear toda a minha conta, será que pode? Fala para mim com nossa tecnologia hoje. Pode. Pode. pode. Né? Eu não tenho chip, nem na mão, nem na testa, mas ele pode bloquear. Ou seja, irmãos, hoje, tá, o chip já está <risos> funcionando. O domínio mundial hoje já existe. Se o anticristo ou qualquer governador do mundo hoje quiser bloquear tudo, quiser simplesmente pegar todo o dinheiro do mundo e transferir para uma conta faz a tecnologia hoje nós demos acesso nós demos acesso ah, Está aqui com meu celular né pelo meu celular qualquer um pode me encontrar onde quiser qualquer um que tem acesso à tecnologia tá ele sabe onde eu estou ah, então é... O cenário mundial está preparado. Se Jesus voltar hoje, o Anticristo ele faz funcionar o seu sistema, irmãos, tranquilo.